Bom dia pessoal, vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Abaixo desse vídeo tem um blog e nesse blog tem treinamento online que te ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.